Oi pessoas, eu sou Lívia Leite e este é o Isso Não Cai Na Prova. Talvez você esteja estranhando que nós não estamos com o nosso, nosso quadrinho aqui. Sim, nosso quadrinho sumiu, estamos procurando por ele. Nós não sabemos onde ele está, então se você tiver um quadrinho para me dar com o nome do Isso Não Cai Na Prova, eu estou aceitando. Como nós não podíamos parar de gravar para poder perder, tempo procurando o um quadrinho, porque a gente vai resolver isso outra hora. Nós vamos precisar gravar, então assim, perdoa aí. Tá? Lembra que o nome é Isso Não Cai Na Prova, tá? E finge que tem um quadrinho aqui. Isso não cai na prova. Oh yeah! Bom, é o seguinte. Hoje eu decidi que vou falar com vocês sobre doação de cabelo. Por que eu decidi falar sobre isso? Porque sim, basicamente. Mas o segundo motivo é, pra você que não sabe, eu já doei o meu cabelo uma vez. Era uma coisa que eu tinha muita, mas muita vontade de fazer. É... Só que assim, eu tinha muito medo de cortar o meu cabelo. Né? Que eu acho que é muito comum a boa parte da população até cortar a primeira vez. Depois você corta a primeira vez, aí pelo menos é o relato que eu tenho das pessoas. E o meu próprio relato, aí meu filho, já era. Você não quer mais nunca deixar ele crescer. Esse aqui pra mim já tá gigante. Você já deve ter notado que meu cabelo mudou várias vezes nesse, sei lá, um ano e meio de canal. Né? Várias vezes. Porque, de fato, depois que eu cortei, meu Deus, eu vou mandar a foto pra Mila para ela colocar. E eu não sei se as fotos vão prestar, mas assim, não foi culpa da Mila, tá, gente? É culpa do meu celular, resolução que não é maravilhosa, mas eu vou mandar. Porque quando eu fiz as fotos, eu não sabia que eu ia ter nenhum canal, né? Imagina é, que eu ia precisar de uma qualidade alta para essa foto. Então... Considerem aí, é só pra vocês verem os tamanhos, né, o tipo de cabelo. Então quando eu cortei, meu cabelo tava aqui, que pra mim isso é imenso e eu já estava deixando crescer fazia muito tempo. Foi torturante, porque na época eu já estava acostumada a cortar de tipo diferente, não curto, mas com formatos diferentes. E eu precisava deixar ele crescer. Então, na verdade, eu decidi falar qual é o processo, o que a gente tem que fazer se está interessado em doar. O primeiro, realmente, é o processo de desapego. Tipo, entender que cabelo é uma coisa que cresce. Em especial, você tem que ter um propósito. No meu caso específico, o meu propósito era é, ajudar alguém ou que alguém que estivesse passando por uma situação de câncer né, pudesse ficar um pouquinho mais feliz. Mas assim, é, não é obrigado que você tenha... Né? No meu caso, eu tive uma experiência próxima a mim. Então, eu sei como é essa realidade. E aí, por isso, eu falei, quero, quero fazer... Talvez por essa pessoa ou por mim, eu não sei. Sei que eu tinha muita vontade de fazer. Então, às vezes, você pode, pode ser que você não tenha, né, essa sensação ou... Tomara que você não tenha necessidade de passar por essa experiência, mas pode ser que simplesmente você esteja tão apegada ao seu cabelo que você nem queira fazer. E, ok, né, não vamos aqui julgar pessoas. Tipo, você sabe que você faz seu cabelo. Então, tô falando pra quem tem vontade de fazer. No meu caso, meu cabelo tava mais ou menos aqui, e aí foi muito do nada, assim, não do nada, eu já queria cortar, mas eu esperava deixar, eu ia deixar mais um mês, sabe, pra crescer marrom um pouquinho. Só que aí eu fui cortar, a menina que corta o meu cabelo, minha cabeleireira, Leninha, maravilhosa, ela disse, tu não vai cortar não, vamos cortar agora? E aí eu falei, tá, vai. E aí foi assim que cortou, eu acho que por isso que eu cortei. Eu cortei em torno de 25 centímetros. E aí a primeira dica, é, depois de, não, primeira não, né, segunda dica, primeira é desapegar. A segunda dica é você tem que descobrir para onde você vai doar. Alguns lugares recebem qualquer tamanho de cabelo, para fazer a franja, para fazer as perucas, né? É, tanto faz o cabelo que você tem. Então, a segunda coisa que você tem que fazer depois de desapegar é investigar para qual lugar você vai querer doar. É, institutos de câncer comumente recebem mesmo que eles não façam perucas. Por quê? Porque eles é, transferem para lugares onde fazem para poder fazer as perucas, né? E tem lugar que compra também, mas não estamos falando aqui de compra, estamos falando só de doação. Então, você tem que descobrir se é a instituição que você pretende ajudar, se ela recebe cabelos de tamanhos variados ou somente a partir de 20 centímetros, 25 centímetros. Depois disso, você tem que descobrir como enviar. Não necessariamente você tem que entregar pessoalmente essas coisas. Você também pode mandar pelo correio. Tem muita gente que recebe pelo correio. Tem gente que tem medo de mandar pelo correio, porque tem medo de ser extraviado, né? Então, assim, não é a minha experiência, eu entreguei em mãos no Instituto é, de Ajuda, né, de Apoio a Crianças com Câncer. Então, eu não tive que passar por esse problema. E aí, vamos para a parte do processo de como a gente faz para cortar o cabelo de maneira adequada e não perder esse cabelo. Porque existe o risco de você cortar e aí de repente ficar errado. E eu acho que essa foi minha preocupação maior na hora de fazer esse vídeo. Porque muitas pessoas que eu conheço, às vezes não conheço, mas tipo amigos que indicavam, me perguntavam como fazer, porque sabiam que eu tinha doado. E aí, ai ah, como é que faz? Então eu percebi a necessidade de divulgar. Então se você é uma pessoa que doou o cabelo, que vai doar o cabelo, eu sei que às vezes a gente esconde, diz, não, não tenho que ficar me expondo porque doei o cabelo. Não, gente, não é pra a gente ficar se vangloriando porque doou o cabelo, não é pretensão, mas é divulgar para estimular também outras pessoas a pensarem nessa possibilidade e também dizer para as pessoas como é que faz. Né? Então, por exemplo, o cabelo precisa estar seco. Várias pessoas já me procuraram e o cabelo tava molhado, eu tive que explicar, olha, não corta o cabelo molhado. Não corta, ele tem que estar tá seco. E quando ele tiver seco, você vai fazer assim, o seguinte, você vai amarrar o cabelo no tamanho que você quer deixar o seu cabelo. Você vai amarrar o seu cabelo na altura que você precisa, né, deixar a sobra para fazer o corte do seu cabelo. Amarra o cabelo, faz o rabo de cavalo. Se você tem pouco cabelo, como é o meu caso, só vai dar um mesmo, rabo de cavalo. Se você tem muito cabelo, aí dá pra fazer, sei lá, 5, 6. Mas... Corta esse rabo de cavalo. Seco o cabelo. Pronto, é só isso. Acabou. Tchau, gente. Mas assim, detalhes que são importantes. Explicar pra vocês que cortou o cabelo, aí você molha, enfim, faz o um procedimento pra, pra cortar seu cabelo. Mas aquele rabo de cavalo que sobrou, de preferência, coloca logo numa sacola plástica. Porque como o cabelo tá seco, é, pode ser também que, que vá saindo os fiozinhos. Não tira aquele, aquele elástico, não, tá? Amarra, pega esse elástico assim. Olha, eu tô com aqui. Pega e deixa ele preso. Pra que, que eu tô fazendo isso? Não sei, mas tudo bem. De... Ó, como meu cabelo é pouquinho, ó. O finalzinho é bem pouquinho. Então, assim, deixa com o rabo de cavalo, tá? Deixa com o um pompomzinho lá. Como é que você chama essa liguinha aqui que eu não sei. Deixa lá. Pra que as pessoas saibam onde é a raiz do cabelo. Então, você não puxa pro meio. Eu já encontrei vários rabos de cavalo com o trocinho. Deixa eu ver se eu consigo fazer assim. Assim, ó. Com ele assim no meio. Não faz isso, porque como é que eu vou saber onde é a raiz do meu cabelo? Então você deixa bem na pontinha, tá? Amarra, deixa a pontinha, cortou aqui, ó, deixa assim na pontinha. E aí joga na sua cola plástica pra não perder os fios, né, que possam se soltar. Pronto, basicamente é isso. Por que você não pode molhar o seu cabelo antes? Porque pode ser que você deixe o seu cabelo mofado. Se o seu cabelo for como o meu, não tem problema porque vai dar tempo secar bem direitinho, você tem que garantir que ele tá bem sequinho pra não mofar e não perder o cabelo. Mas se ele for um cabelo muito grosso, muito volumoso, ou seja, que dá para fazer várias perucas, infelizmente a gente vai acabar perdendo, porque você não vai conseguir secar o cabelo. Então corta ele seco, tá? E pronto! Aí depois você entrega, ou no instituto diretamente, né, ou em hospitais que tratam, fazem tratamento de câncer, normalmente eles recebem, é bom você se informar antes, ou você envia. Tem pra é, institutos de mulheres escalpeladas, se você não quer também falar de câncer, depende muito de qual é a tua intenção. Basicamente é isso. Não tem muito mistério em como fazer, porém, eu descobri que tem muita gente que não sabia como fazer. Então se você é essa pessoa ou conhece alguma pessoa que quer fazer doação de cabelo, já deixe seu comentário aqui e, principalmente, como uma forma de me agradecer, não é só compartilhar. Né? Porque, na verdade, agradecer pelo vídeo é normalmente compartilhando, mas eu vou pedir que você, dessa vez, faça um pouco diferente. Que se você for cortar o cabelo, divulgue que você cortou o cabelo, para que outras pessoas possam procurar por você para perguntar como faz e o que, que deve fazer, se é difícil, se não é. E aí a gente poder espalhando de pouquinho em pouquinho essa corrente. Beijo, pessoas. Boa semana. E aí, se vocês gostaram desse tipo de conteúdo, já sabem. Curtam aqui para eu saber que vocês gostam desse tipo de conteúdo e a gente poder produzir mais. Beijo. Tchau. Isso não cai na prova. Oh, yeah.